Hoje eu quero lhe falar para somente agradecer por tudo aqui. Digno deste amor, não tenho palavras para gritar e agradecer. Estou vivendo no teu colo e o teu fado é muito leve. Obrigado. Grato, Senhor, por me salvar Tantas bênçãos já me deu Que eu não posso acreditar Cem vezes mais o teu amor já transbordou Muitas vezes vacilei, imaginei que estava só Mas na verdade o Senhor me carregou Estou vivendo no teu colo e no teu fardo Obrigado, sou um grato, Senhor, por me salvar, grande eu sou, por me ajudar.